Gank do Selbit. Oh, quem não. Quem o Selbit negou o Prime pode descer aqui, tá bom? Fiquem à vontade.